Me se tranquilo fazendo improvisada Homem pra fazer e pra falar Os cara falou na parada É, isso aí lembrou você na improvisada Até porque falar você tem muito bogó Já na hora de fazer você não faz nada Pode Vou tentar rima alto pra rapaziada poder escutar tô é. Então trocule o gordão que eu vou colocar você no seu lugar E se é no meu bolso e você não é cria Vai ficar no meu bolso uma baleia. vários peixes pra te fazer companhia <SILENCIO> a suave contra o Prado, cê perdeu no jogo, me bota no bolso junto com seu peixe, eu sou dono do mar, eu vou matinhar todos. Não te faltar o ar, não vai faltar disciplina. Prado vai te amassar, porque eu compenso com rima Cê falou que eu não sou bom, quando é hora de fazer Agora vou te provar o contrário, eu tô pronto pra contradizer Sabe por quê? Prado vai te bater É de um jeito elegante, sou bom pra falar E eu fui bom de fazer, um ano história foi um instante Um ano história foi um instante, ah caralho que vacilação Se São Paulo dependesse dele pra trazer Nacional, ia morrer na solidão Vai pegar tranquilo não mano, qual é a da situação? Vou trazer Nacional pra São Paulo, mas o gordão que trouxe foi quem? é, ah, ah, graças a Deus que nós temos um irmão que fez o bastante, que não teve que chorar e ficar de falação. Eu tô suave, eu tenho meu corre, eu tenho minha trilha. Ainda bem que esse SP não depende de mim, quem depende é minha família. Tu sabe que a rima é braba, mas é o trem, tu vai morrer e vou ficar sem ninguém. Mas fica tranquilo, gordão, porque eu sou sujeito homem. Caguei pro nacional, não é que o Johnny não tem nacional, nacional nunca teve um Johnny. E aí, vai ter porque você não... Atrás. Nacional nunca vai ter um Johnny, porque ele é um cara sem paz Vai me matar e não vai ter ninguém? Como que eu vou te explicar? Eu que vou te derrubar e não vai ter ninguém Ninguém pra me parar! Ninguém pode parar, meu mano! Ah, coitado! Trombou comigo três vezes e se fudeu Eu sou o Johnny, tu já foi parado Eu não sou um cara sem paz Meu mano, deixa eu pra depois Eu sou um cara sem paz, mas tive uma mãe Que serviu pra fazer o papel dos dois não. Você é um vacilão, pra mim vai ficar no chão Agora eu parei pra você me ver pra você mastigar a frustração, que te dá outra alimentação, pra entender como é brincadeira Tire o pé pra você me acompanhar, porque sua dieta era poeira uh! Ele te atacou, você vai deixar Eu acho muito engraçado, você olha no meu olho e você vira uma feira Eu acho muito um fracassado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 você pensa que que é bom, pensa que você abre as asas sabe por quê? Faça freestyle de fato. E no detalhe é que você já era, você pulou para o povo, sem esquecer quem é o MC da galera. É, é, é. Ele é o MC da galera. É, alguém já me contou. Sabe o que é que não contaram pra você? É que a temporada já mudou.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 Você é a fraude Até porque você tá mandando uma porra Da mesma rima dele no primeiro round não falo não, Porque não fecha com preto, meu mano Cheio de rima de apoio Não fecha com preto Mas porque que você é o Bigode de louco? É que eu quero E por que eu posso Sabe o lado zero sabe, o laço Sabe por que eu faço Freestyle e a Eu mando bem. Você gostou do cavanha Você gostou do bigode Pinta os... Ah, não não tem <SILENCIO> Olha pra minha cara e falou que eu não tenho um bigodinho, então você não viu nada. Olha direito, caralho! Olha se o babaca na minha cara. Você tá com voz, meu mano. Sabe que agora você ganhou um sonho de valsa. Não é porque você tem bigode grosso que você é patente alta. E <SILENCIO> qual então foi, Macron? Um Pode vir olhar com essa cara boladão, porque tu não arruma nada E sempre voltar pra casa na vacilação Se eu tô numa demonstra e me desafiar, aí rala Vacilou, quem que você ganhou? Chulala É, ó esse pé esse dedão E tem que desafiar e desafiar logo o campeão ah, Tá vendo essa lona? É, hora de cerveja Se nós passar desafio o desafio, Johnny Toma cuidado com o que tipo tu deseja Eu desejo que você vá tomar no meio do rima bem, não vi ninguém Cê tá achando que eu Agora toma de volta na cara Tudo que vai, volta Mesmo parceiro, a vida é cheia do sulada Tomei aquela porque eu desafio O cara que era o campeão Você fez a mesma, colou em São Paulo E veio chamando logo o lacrão Eu já você porque você não rima nada E eu quero me aquecer, O que nós faz? Nós temos tato de pancada E você vai de volta Você não aguenta se com escolta Então prepara sua estima Você tá ligado, você é o seu bem Você não consegue criar rima Criar oh! rima eu sou seu mãe. Diferente de você Que fica batendo na mesma terra Já sabendo que você vai se fuder Chaco de bocada no bate de volta Na moral eu passo, saio, bato e saio e você vai te dar. Ah, bate e sai, a apanha e volta, tá ligado mano? É desse jeito. Passo na tecla porque eu sei que eles não entendem, mas não tem o meu respeito. Porque um dia, quem sabe, eles acordam mesmo e consegue chegar. Que você só consegue fazer esse showzinho, você nunca soube rimar. Ah! Você sabe meu mano que eu chego e eu já tô sereno o rio, tem mais de 70 batalhas, um show. Gente, eu tô aqui no palco todo, ele fica pequeno Igual você me siga quando fica na minha frente Fico oh, pequeno, parceiro Porque eu tenho raciocínio Pequeno mesmo é Porque eu vejo que contra mim cê sempre é menino É da hora quando cê pra caras Chega junto sempre cê dá um rala Mas meu parceiro cê tem que apelar Fala o nome dos caras pra me dar tchulala uh! E aquela fala meu mano, vou te explicar qual é que é Que pelo visto cê ainda entendeu hey! Eu tô curtindo onde, coitado? Na segunda fase, se fudeu Ei! Você amarela Mas é cria de favela Eu não sou pela sapo, eu sou amigo E quem bate no meu amigo conhece minha canela Ei! Sinceramente, você sabe que é vacilão Tudo bem, eu entendi na sua fala Que hoje você aqui vai me fazer expressão Só que você entendeu, parceiro Nesse verso sabe que você é escroto Deixa o um magrão com a história dele Que é o dobro da sua, para de gozar Que o palco solto Ei! Coitadinho, se a minha rima continua, se a história dele é o topo da minha, imagina quanto mais que não deve ser da sua. você quer direito autoral pra poder comprar um champanhe? Eu vou pagar seu direito autoral, dia manda o Pix, vou mandar o cash pra tua mãe. Manda o cash pra minha mãe, rima me acompanha. Por isso que eu te bato, nem faço compra de clown. Minha mãe hoje tá na minha batalha Daqui a pouco ela vai ter o dinheiro do meu show ah! seja? que nós faz? Você sabe nesse preço agora eu vou dizer Não precisa nem pagar uma rajada Porque eu represento todo o não você. Mas não foca na batalha, foca na sua mãe Batalha vai, o mundo acaba Prevabilizão, sua mãe vai estar sempre aí Mesmo se o bagulho não vinha ela não trava Não foca no show não Tá ligado meu mano? Para com essa conversa Começou agora, vai no e... passo de cada vez Senão você tropeça ah! Ah! Você entendeu que agora vai é você com ela Eu entendi aqui hoje, olha aí que você some E só assunto, você quis socar pra ela Quis socar pra ela, mas sabe que eu passo Nesse verso, mano, com certeza você nem praza Tão pra ela, batalha é aqui Que ela acorda às 5 da manhã pra poupar na minha casa Pode crer, é isso aí, pode crer E quando que você vai tomar vergonha nas caras 5 da manhã, quem vai acordar vai ser você tô tomando café banha na cara Você sabe tudo, de que agora se dizima Eu não vou acordar 5 tipo da manhã Que eu já fico com o olho instalado Virando noite poesia, certo? Por isso que eu trago vivência Você tá ligado? Que essa é a casa Muito obrigado, mano, mal satisfação Mas sinto muito hoje cara. Eu já voltei aqui pro caixão oh! Paula, família Paula! Paula! <risos> uh! <risos> Você de verso letal, você não entende, por mano quando você abre a boca você passa mal. Na verdade, rode todo vai foda, você chama de nerd, pois você passa mal. Ei, super saiyadinho dentro da favela é quando os criados levam no Natal. Você entende essa parada ou não? Por isso agora você não tem colher, eu te falo, meu irmão. Queira que você sai direto para o sabu e depois pro caixão. Para você compreender que eu não tô brincando quando eu falo contigo. E cê vai ter que entender que o mundo do giro em torno do mundo. O cara fala que ele é morto-vivo. Isso já deu pra entender Você vai puxar minha perna Olha só minha perna esquivando aqui de você E não para de caça por mim. Pega pro lado no chão Você tá acabando contigo, meu mano Sabe que você falou até de flow Mas sabe que eu acabo contigo Eu sou de onde eu sei que eu sou feliz. Mas quando for virar super saia de bem Não vem só meio. Porque falou de Shailong, meu mano Você é um ridículo Com cada esfera do Shailong Dançarino, como dançarino, o um ótimo MC si. ah, ah, <risos> Palhaço, você é um buzão. Vai sobrar somente suas pedaças de minha onda. Na palma da minha mão, ah, na palma da sua mão, esse cara não arriscou a cinta. Obrigado pelo elogio, por isso você é o MC da galera. Ah, Obrigado, eu dou um elegio. Elogio sem fia é no cu. Essa porra é batalha de sangue. Mano, não tô tá entendendo qual que a ideia? Tá parecendo um lobo. Um, um, um, não late para só própria carteira. Por isso que no seu sonho eu vou te atormentar, cê não teve a pimeia Esse daqui é o MVP, esse é o mochila mesmo favorito da bateia Pode crer meu mano Peguei a visão O mochila sozinho Nas duas semanas sendo campeão Você nem não fala nada meu mano Tá ligado se ele é meu amigo Não sou eu que tô dançando com o beat É o beat que tá dançando comigo Você vai ficar no pó, Você tava dançando com o beat. Eu chamei o beat e você acabou só. Sabe por quê? Fato sincero, parceiro, e você vai tomar um pau. Eu vou enfiar um o não no cu. Eu só não falei que era qual. Falou que era qual? Ai meu mano, vestes e gloriosos. Esses mano tomaram um pau, perdendo na dança dos babocos. Fala mano, essa é a submissão. Hoje você foi expulso do jogo, igual a Globo expulsou o Faustão. Ah!